Eu você meta, não faz né? isso, né? Você, você não, não tem esses desprendimentos, o que acontece? Você perde o profissional, que vai chegar uma é. hora que ele, ele vai aí começar o cara a procurar, tá ainda no banco. Aí ele vai cair ele vai lá no seu risco. concorrente e vai te dar dor de cabeça, porque é um cara bom que tem tá lá, cara. E aí entendeu? o cara tá aqui no banco, ó, vira e mexe. Tem uma puta... O cara gosta de mim, da equipe. Então vira e mexe quando dá um problema, eu falo, vocês já perguntaram pra, pro cara? Ele tá no banco ainda. Aí os caras mandam uhum. lá, ele responde na hora. Ô, oh, galera, espera aí que eu vou ver. Ele para o que ele tá fazendo e vai ver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 que você poderia acabar com o trote, que não é um negócio legal. Às vezes, às vezes Sim. é uns um trote retardado, tem uns trote que, é, trote que é, esqueci o nome agora é comunitário, beneficiário, que se é um trote Sim. interessante, você dá comida, Sim. mas aqueles é trote retardados, Beneficiente. beneficente, obrigado, que dá merda, que o pessoal tipo, humilha as pessoas e tem ainda. Você podia ser que a morre, pessoa que né? acabava, morre o humilha. Da USP que morreu na piscina, você né? podia ser o cara que acabava com o trote.